Olá, meu nome é Cirlei, eu sou professora especialista responsável pela disciplina de projetos de aprendizagem baseada no uso de novas tecnologias. Seja bem-vindo a compartilhar e a aprender mais sobre esse tema nessa nova etapa do seu curso. Para que você me conheça melhor, falarei um pouco de minha formação. Sou graduada em psicologia e também em letras inglês mestre e doutorando em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, todos cursados na UFES. Atualmente, trabalho no IFES como psicóloga escolar e exerço outras atividades relacionadas à minha área de formação. Durante essa disciplina, você irá aprofundar seus conhecimentos sobre projetos de aprendizagem baseada no uso de novas tecnologias. Discutiremos os principais conceitos do ensino por projetos e da aprendizagem por projetos, planejando em grupo uma proposta de PA que utilize aspectos da aprendizagem colaborativa. Trabalharemos de forma interdisciplinar com a disciplina de mapas conceituais, que você fará simultaneamente a esta, e de modo transdisciplinar com a disciplina de software educacional e objetos de aprendizagem que você já cursou, de modo a identificar as possíveis tecnologias a serem utilizadas em um PA, para que você possa definir os recursos que serão utilizados na proposta em andamento. Você sintetizará e aplicará esse conhecimento planejando e elaborando uma proposta de projeto de aprendizagem em grupo no decorrer da disciplina. Nosso objetivo é que, ao fim desta disciplina, você seja capaz de planejar possibilidades de utilização dos PAs em seu cotidiano de trabalho e avaliar considerando os vários aspectos possíveis de interação em um PA. Assim, faça dessa uma caminhada coletiva. Durante essa disciplina, você irá realizar muitas atividades em grupos. Procure ler os textos e fazer as atividades mantendo contato frequente e sistemático com seus colegas e tutores, sempre atento quanto ao cumprimento dos prazos. Lembre, a interação é uma ferramenta importantíssima para a aprendizagem e as novas tecnologias são uma forma de mediar e promover essa interação. Caberá a você a dedicação na leitura dos textos e na execução das atividades. Com certeza, os conceitos construídos por meio dos projetos de aprendizagem e as novas possibilidades dessa aprendizagem abrirão novas formas de perceber o mundo e seu ambiente profissional. Bom trabalho e lembre-se, o bom caminhante faz o caminho. Abraços!